Que não está comigo, está contra mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo.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 Na casa das almas santas, Jesus anda toda hora, procurando as almas santas, se queres comigo agora. Maria estava com dor, São José não estava em casa, foi atrás da luz eterna que na casa não achava. Maria estava com dor, com dor que não se atrevia. Quando em Belém passou, todo o povo já dormia. Maria, onde você vai? São José, eu vou em paz com o filho Jesus nascido. E você quer cama de ouro ou cama de pregaria? Eu não quero cama de ouro, nem também de pregaria, eu só quero é minhas palhinhas, onde o boi santo dormia. Quem souber que não ensine, quem ouvir não aprender, lá no dia de juízo, muitos vão se arrepender. Oferece-se bendito. Ao Senhor daquela cruz Intenção das almas santas Para sempre, amém Jesus Boa noite a todos Fraco, fraco, boa noite gente Boa noite Há um calor de Deus aqui, hein Meu nome é Frei Fernando, sou lá do Santuário Primeira vez que celebro aqui com vocês é uma alegria imensa Agradecer ao padre Adriano pela oportunidade e também fazer comunhão com ele nesse momento, né, que acompanha o seu pai que está em tratamento. A palavra de Deus nos fala hoje e nos convida a refletir sobre a escuta atenta às coisas de Deus. O salmista nos fala, não fecheis os vossos corações, fechar o coração é deixar de ouvir a voz de Deus. Muitos dos nossos pecados, das nossas faltas Muitas das nossas dificuldades nos relacionamentos Dentro de casa, na igreja, na sociedade Começam a partir dessa dificuldade da comunicação Quantas vezes dentro da própria casa da família Na minha própria família Às vezes para falar alguma coisa Dependendo da pessoa você tem que terceirizar isso. Fulano, fala lá você, porque eu não posso falar. E aí nascem problemas. A nossa relação com Deus também está muito nessa dimensão da escuta. Então, não fechar o coração é deixar Deus fale ao nosso íntimo e que essa palavra possa nos transformar. Porque às vezes a gente até escuta, mas ela chega aqui e a gente não aprende de Deus, não deixa o passo seguinte. Então, ouvir a voz do Senhor, para criarmos também intimidade com Ele, para que Ele também nos mostre o caminho, porque é Ele que é a luz. Não somos nós que produzimos a luz, é Deus que produz a luz para o nosso caminhar. Quanto mais dificuldade a gente tem em ouvir a voz de Deus, quanto mais a gente se distancia dEle, mais dificuldades nós teremos na dimensão da fé. É preciso deixar, criar essa intimidade com Deus que nasce a partir da escuta, a partir da oração, a partir do conhecimento e do desenvolvimento da nossa fé. São passos árduos às vezes. Porque ninguém vive a fé de maneira igual. Cada um vai ter o seu desafio. Então precisamos deixar o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus e assim como o salmista nos recomenda para que não nos fechemos. Porque o fechamento é o pecado. Deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz só do nosso egoísmo, a, a voz das nossas vontades, dos nossos desejos, aí nasce o pecado. E Deus nos convida. Abramos os nossos corações, irmãos, para que a palavra de Deus seja transformadora, para que possamos acolher Deus em nossas vidas e também transmitir esse Deus às pessoas que têm necessidade, às pessoas que precisam do nosso testemunho. Que nessa comunhão, nessa fraternidade, possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de Deus e também do seu corpo e do seu sangue, pedindo a ele, que toque a cada um de nós e que nos transforme, que possamos ouvir atentamente a sua palavra e deixarmos ser conduzidos por Deus, que quer o bem para cada um de nós, que quer que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.